Olá, meus amigos, hoje, uma terça-feira, dia 28 de fevereiro, 10 horas da noite. E eu resolvi fazer este, este vídeo agora, porque um amigo meu ligou agora um pouquinho, né? mandou uma mensagem, ah, Afonso, hoje meu dia não foi dos mais favoráveis. Daí acontece o seguinte, ó. todos nós temos essa flutuação de humor, né? é óbvio que se for exagerada, né, e às vezes for no longo tempo é uma, outra, uma coisa. Mas todos nós temos dias que não estamos, né, nos meus, nos nossos melhores dias. E nós temos que aceitar isso de modo pacífico, calmo. Então, por exemplo, né, com toda essa confusão que está aí, política, é, né, com aquela incerteza de tudo, um fala isso, outro fala aquilo. Todos nós entramos em estresse que não tem como não entrar, né? o que importa é você não ficar lá, então a técnica que eu estou usando não é técnica, o que eu estou usando é o seguinte, existem pessoas que aparentemente saem fácil de todos os problemas, que elas não sentem essa variação, estão sempre de bem, mas é uma coisa externa, né? que são as pessoas do padrão 3, são as pessoas que, que ficam ricas, então para elas tudo sempre está bem. Mas eu, como um sete volte e meia, dou uma afundada lá e fico lá, não vai dar certo, não consigo, coisas assim. Naquele instante, eu, eu raciocínio da seguinte maneira, é igual para todo mundo, porque para alguns está bem e outros não, é, não importa se está bem sempre, eu estou dizendo que assim, né, eles estão bem, aparentemente bem. Então, naquele instante que eu percebo que eu estou afundando numa uma emoção negativa, sentindo uma coisa, uma tristeza, eu mudo saio dessa tristeza, né? Eu digo, rapaz, peraí, por que isso? Outra coisa que eu descobri também é de que o corpo sabota a gente. Uh, se você conheceu o nosso processo, né, dentro do, do, do, do Quarto Caminho, nós temos o ativo, o emocional e o teórico. Cada um deles está num lugar, né? O ativo é o corpo por inteiro. Certo, O emocional está aqui no peito, nas entranhas, o emocional e o teórico está aqui na cabeça. né? Então, é, quando eu não estou equilibrado, quando eu não estou bem, quando eu sou uma pessoa que ainda não fez um trabalho interno né, de evolução, é, o nosso corpo sabota, então ele muitas vezes diz assim, ah, estou cansado. Ele em crise, ah, tô cansado, hoje trabalhei tanto, ah, que vida triste, ah, olha, vou casa, vou tomar banho e vou morrer lá na cama. Aí quando ele toma banho, dentro lá na cama, tá morrendo, aí surge alguém e diz, oh, vamos sair tomar, um banho, uh, tomar uma cerveja, vamos passear, vamos dançar, aí o cara levanta e vai. Então, ele então, assim, ó, todas estas coisas são externas, elas nos fazem sentir bem ou nos fazem sentir mal. Então, resolva você... Você diz assim, eu vou me sentir bem E uma outra coisa Não fuja da dor Aquilo que estiver te incomodando Vá lá atrás, vá lá conversar Vá lá ver Tem uma pessoa que você não gosta Que te incomoda, vai lá conversar com ela né? Você tem medo de ir lá Na, na receita estadual Ver o que, que você está devendo para o governo Vai lá meu Entende? Então comece a enfrentar Os teus medos porque quando você começa a enfrentar os teus medos, você começa a ganhar autoconfiança. Você começa a ganhar autoestima. Sabe? Então, uma coisa vai puxando a outra e daqui a pouco você está estilingando. Isso está acontecendo comigo. Né? Então, eu faz muito tempo que eu trabalho, faz mais de 15 anos que eu trabalho com este método aqui, com este processo. Eu não sou o bicho da Goiaba. Eu, na verdade, não era nada disso. Eu era simplesmente uma pessoa tímida, encabulada, envergonhada, que tinha um ego muito grande, que se achava o bicho da goiaba, enfim, não era nada. E levou muito tempo até eu começar a, a trabalhar isso tudo em mim. Né? Passei por uma paixão muito grande, entendi, que eu me afundava, eu queria ir embora, eu queria desaparecer. Morreu não, mas. Né? Então, assim, ó, sempre eu tenho que enfrentar aquilo que está me incomodando. E eu tenho que mudar o meu modo de pensar. Então, se você não está bem, tem que fazer como as mulheres, que são técnicas nisso, né? Quando ela briga lá com o marido, quando ela não está bem, quando ela está meio estrupiada, ela vai no salão. Torrar o dinheiro no salão lá, né, meu? Você que se cuida aí. Ela vai lá no salão, vai ficar toda bonita, arrumada, com as unhas feitas e tal, ela se torna... Né? Ela muda a sua parte externa e vai mudar a parte de dentro também. Entende? Então... Se dê o direito de você sair, passear, tomar uma cerveja... aqui ó, eu adoro, cara, tomar mas, né, uma cerveja, entende? Eu penso que eu não sou alcoólatra, mas adoro tomar uma cerveja, então, então usa isso como um relax. Use também você. Todas essas coisas que você carrega de raiva, de medo, de coisas que vem lá do passado... Tudo é da tua mente, é do teu emocional, é do teu fazer. Então saiba que todos esses altos e baixos existem. Alguns são normais, porque está né? tá chovendo, daquela melancolia, vontade de dormir, né? de descansar. Mas tem às vezes aquele dia, o teu pai, que você começa a lembrar no dia que teu pai surrou, no dia que teu irmão te passou a perna lá na herança, no dia que teu marido, tua esposa pulou a cerca. No dia em que alguém lá te fez isso, sabe? A gente fica, às vezes, fica remoendo essas coisas. Para com isso, entende? Muda o pensamento. Mas se isso dói, vá lá. Ó, sofrimento, pessoal, é uma dor mal curada. Se você está sofrendo por seja o que for, por dinheiro, por amor, por preguiça, sei lá, saiba que é algo que foi mal curado. E para você curar isso, vai lá em cima daquilo, pessoal. Vai lá. Tá? Então, é por aí. É. Saiba que isso é normal. Mas você não se pode, né? esse, esse, essa flutuação é normal, você não pode ser carregado. Você não pode deixar isso carregar você. Você pode até experimentar. Ah, vou agora vou chorar um pouco tal. Tudo bem. Mas, não seja carregado. Inverta isso. E essa força tá dentro de você. E tá aí assim, ó. Não entra na história daqueles caras que fazem esse cursos muito maluco como eu fazia. Não, tem que ser forte, tem que ser... Tem que ser forte ou cacete. A gente tem que ser a gente. Tem que saber que vai ter momentos de fraqueza. Aí tem que ter um amigo, ter uma pessoa conhecida. Tem que ser alguém que você conheça, que você vai lá conversar e vai te ajudar. Interessante, tem uma história de Abraham Lincoln, lá, o presidente dos Estados Unidos, né, que fez a guerra da Secessão, quando libertou os escravos. Ele estava um dia muito estupeado lá, ele pediu para chamar um amigo dele, e esse amigo dele morava muito longe, morava além das fronteiras da guerra. Ele chamou e esse amigo dele passou no meio de, de guerra, de batalha, ideia. Né? Veio lá e chegou lá conversar com ele, porque o Mabrulinko queria. Ele cara entrou lá no palácio do Mabrulinko, ficou lá, saiu à tarde. Daí, o que, que, você, o que, que vocês conversaram? Nós não conversamos nada, só ele que falou e foi embora. Então, às vezes você precisa ter também uma pessoa amiga que possa te compreender ou não. Né? O compreender é mais fácil, porque aí você vai desabafar, vai jogar assim, vai se aliviar tudo que não presta. Aquele que não te compreende, talvez te dê uma lição, mas às vezes você não está preparado para a lição. Às vezes você não está preparado para escutar o que ele vai falar. No meu curso aqui, eu tenho que tomar cuidado. Eu que eu... Hoje eu não tomo mais cuidado, porque quando a pessoa vem fazer aqui o trabalho comigo... Eu já sei o que vai acontecer com a pessoa, já sei como ela pensa, já sei tudo. E que meus alunos também, porque a gente faz um curso para isso. Daí tem coisa que você não pode falar. Né? Por exemplo, você já sabe que o casamento do cara vai dar errado, vai dar merda. Mas como é que você vai falar pro cara? Daí o cara, daí o cara deu um meleca lá e disse assim, ah, deu porque você falou. Eu. Então tem coisa que eu fico quieto. Mas se ele vier aqui estudar comigo, ele vai perceber... Onde é que está? O certo está errado. E se ele casou de modo errado, tem como ele melhorar isso, né? Ficar menos mal. Às vezes a pessoa ama o outro. Então, é. Resumo de toda esta ópera aí. Não se permita ser carregado pelas suas emoções. Tem, ó. É, respira fundo. Faça meditação. Vai na igreja. Reze. Ore. Vai te ajudar. Certo? E saiba que sempre vai ter isso mas a gente pode começar a aprender a conviver com isso. E assim, ó, é uma vida que se torna um tesão de viver. A vida vale a pena viver. Tá? A gente cria a vida. Beleza, pessoal? ó Eu quero a ajuda de vocês aí. Compartilha esse vídeo, se você gostou. Se inscreva no canal. Vai no meu site, lá na Academia do Ser Humano. Vai no Facebook. Vai no Instagram, manda mensagem aí, manda um sinal de índio, manda qualquer coisa, fala qualquer coisa lá, pra me ajudar a poder fazer o um material cada vez melhor, para que as pessoas possam cada vez mais viver melhor. Beleza? Um grande beijo no seu coração, divirta-se viva e pare de sofrer, que não vale a pena. Tchau!